Olá inscritos do canal do Cícero e da Madalena Hoje nós estamos na cidade de Congonhal Em Minas Gerais Ali nós temos a Madalena Que está conversando com a irmã Raquel Né? Madalena? Oi! Irmã Raquel? Oi. Estou apresentando vocês aqui para o nosso canal E vocês estão aí conversando a respeito do que? Do pão de queijo, pão de queijo? Bom, então pão de queijo em Minas Gerais é tudo de bom. A irmã Raquel vai nos dar o privilégio então de fazer esse pão de queijo para a gente aprender como é que é e nossos inscritos também fazer em casa, é isso? É isso, eu vou tentar fazer um pão de queijo hoje. Então vamos lá. Vamos então para os ingredientes, irmã, você quer falar alguma coisa antes? Não, não. Vamos para os ingredientes então? Então, o, os ingredientes, é, o polvilho, né? Eu vou fazer de um quilo de polvilho. Polvilho. Ovo, o ovo caipira, dois Opa, ovos. Opa, dois ovos caipira. Isso. O leite. Ok. O leite, o óleo. O óleo. E o queijo. E o queijo. É o queijo meia cura que eles chamam, né? O queijo de tábua. Esse ah, queijo tá. que é bem curadinho. Esse, então queijo, é... Esse queijo de tábua o que significa? É o branco? Aquele queijo branquinho? Hum. Ele que fica na tábua, é, lá em cima curando. Ele ano. chama queijo de tábua. Que é um queijo eles... que fica no alto curando. Eu vi uma vez numa fazenda. Isso, tudo ele Ele fica na tábua curando. Qual que é a diferença desse pro outro queijo? queijo é fresco. Sim. Esse aqui, ele... o outro, eles colocam água quente nele pra ele sorar. É tá. assim que eles falam. Certo. E esse aqui não, esse aqui a pessoa vai fazendo e vai espremendo. Ou seja, ele não precisa dissorar ele. É. O soro não é tirado de uma forma é, forçada. Isso. Né? Porque é, a água quente a vai forçar o soro a sair. É esse, esse não. E aí é ele mais gordinho. Esse aqui então é o, é o queijo. queijo assim. meia, cura. meia cura. Ok, assim. então. Então, e o sal? E o sal? Bom, o sal é inerente da nossa culinária, né? É. Então, aí, o sal que ele é fácil, você coloca o vinho. Aí, aí chama assim, você vai. Você vai hidratar o vinho. O polvilho, mãe, Raquel, ele tem que ser azedo, né? Porque existe azedo. um polvilho que não é azedo, certo? É um povilho doce. Isso, né? então tem que ser o azedo. Tem que ser o azedo. Na verdade, eu já fiz o pão de queijo com o polvilho doce, deu certo também, mas eles dizem que não dá. Entendi. Mas aí vamos fazer com azedo. Aí eu coloco a água, né? Uhum. Você coloca a água fria mesmo? A água fria. Essa etapa aqui é fria. Depois vai para o queijo. Você vai fazer isso Ah, assim, é né? só para hidratar. Você é vai hidratar é. aí. Acabou Esse processo é. Você coloca um pouquinho de água, né? Então, aí menos tem muita formiguinha Pra isso aí deve estar. Você coloca um pouquinho de água e vai. Batizando aos pouquinhos. Isso. O que é que pode? Ser você consegue pegar água? Consigo, pegando. Ele faz as bolinhas, né? Ele faz isso aqui, ó, as pelotas. ó. Eu tô vendo. Aí você faz isso. E, e continua. É isso. Vai dar mais ou menos uns 30 mil de água. Então é o seguinte, pessoal. Nós viemos de Limeira, que no momento estamos morando lá e assistimos a um culto abençoado na parte da Manhã, na nossa congregação. Nós já conhecíamos a irmã Raquel, que um tempo atrás ela deu uma receita para minha esposa de crepioca. E Madalena fez a crepioca lá em casa, e eu não conhecia, Madalena também até então não conhecia. E hoje, felizmente, nós voltamos a encontrar a irmã Raquel. Já quero dizer para vocês o seguinte, ela é prendada, viu? Ela é prendada, já tem umas coisinhas que ela sabe fazer, que Madalena quer aprender. E já que ela vai fazer o pão de queijo para vocês, automaticamente está fazendo para nós também, né? E nós também vamos aprender a fazer, porque vocês... há de convir comigo que o pão de queijo vendido fora da, do nosso lar é mais caro, muito mais caro. E às vezes nem sempre é um pão de queijo bem feito. Agora aqui nós estamos é, aprendendo juntos com quem sabe fazer. Já percebi que tem que ter paciência. Bom, tudo para ser bem feito tem que ter paciência mesmo, né? Bem, o que é hidratado. isso significa que a irmã só crocou um copo, né? Um copo. Para um quilo. Isso. Um copo de... Ou seja, um copo ele, de... ele ficou... Um... É, um Como é que eu posso falar? Um, umedecido. Isso. Né? Ficou parecendo então, umedecido. A... Ficou parecendo uma tapioca, é, tem razão. Você vai colocar uma colher cheia de sal branco. Certo. Esse sal pode ser o sal do Mossoró. O sal é, cisne. Isso, é. Que tem o sal do Mossoró, tem o sal cisne, tem... É, de qualquer maneira, uma colher bem cheia. Isso, aí você vai misturar também. Vem aqui no meu lugar um pouquinho bem onde eu tô, que eu vou e onde você tá. E você faz a foto aqui. Bom, agora já está a farinha hidratada com uma colher bem cheia de sal. Aí eu vou colocar um copo de água. Esse copo tem o quê, mano Mais ou menos 300 ml? 300 ml. mais... Um copo de leite. nem de água nem o não é bem cheio né Enchei até a boca é na verdade isso aqui você pode pôr aí é que você vai fazer você coloca essa medida aqui um copo de água e um copo de óleo aí você vai e meio de óleo ah tá então seria o que 150 ml mais ou menos de óleo isso na verdade Sim. eu coloco menos óleo porque não é bom então o que, que você faz? Meio copo de óleo. Você vai ferver isso aqui. Ah tá. Já, já entrou um processo. Que pra, é, pra escaldar que fala, né? Pra escaldar. Aí eu vou escaldar o um compilho. Então aquela mistura ali de água, óleo e leite vai ter que ser fervendo. Aí eu vou escaldar ele aqui. Aí uhum. se eu achar que tá muito, eu não coloco tudo. Ah então, você vai ver a consistência. Você vai ver a consistência assim, conforme você vai colocando. Isso vai ver a consistência e se ele ficar bem firme você coloca um pouquinho mais de água e um pouquinho mais de óleo uhum. porém tem que tá estar... aí depois que você escalda não precisa estar necessariamente fervendo mas a água tem que estar no mínimo morna que depois do glovilho escaldado você não pode ter água fria mesmo. ah então, tem isso também é um o segredinho. É, um segredinho e os ovos vai depois os ovos ah então aí eu vou pegar aquela água quente aquela mistura e vou escaldar ele aqui. Aí eu preciso esperar ele esfriar. Uhum. Quando ele esfriar, que ele estiver frio, eu coloco os ovos e o queijo nele. E uhum. aí tá pronto. Esse é o processo, é o processo. Do, da preparação, né? Isso. Aí enquanto tá assim, eu vou pré-aquecer o forno. O forno vai ficar entre o quê? 180 por aí? O forno vai ficar em 180. 180 mesmo. Tá perfeito, 180. Então, até nisso a gente tem que ver. O queijo meia cura, eu nunca parei para pensar. Ele é bom para você ralar. O outro você não consegue fazer. Não, isso. o outro você não consegue. Quando o queijo ele tá fresco, você Não, não faz, porque rai. não dá para ralar. Isso. Aí no caso aqui, também, quando você não tiver a opção do, do queijo meia cura, você pode usar um, um parmesão. Também. É porque é durinho também, né? E o sabor dos dois é quase igual, né? É. É assim. Então, aí agora ferveu. Ele, Quando a irmã falou ferveu, não ferveu de subir, né? Ferveu de subir. Ferveu de subir? De subir. Ah, vai tá. Então ferveu quente, mesmo. Gente, porque agora ele vai escaldar aqui o, o polvilho. Então você põe uma pontinha e mexe. Gente, eu me pergunto como que as pessoas descobrem essas. sabe, essas, esse segredinho do óleo, do leite, da água, por que ferve? Por que não ferve? O, o pessoal aí do passado nos deixou um legado maravilhoso, né? É, então, esse segredinho que eu descobri, que depois que o povo está escaldado, você nunca pode pôr água fria nele, você tem que. Pode pôr morna, né? Mas não pode Mas por não fria. Por, não pode pôr fria. Esse eu descobri com a tia. Ah, é? é A minha tia tinha 82 anos e ela fazia esse pão de queijo maravilhoso. E aí ela me ensinou esse segredinho. Quer dizer, você está, assim, está, está, está ensinando um segredo ah, é. que você aprendeu <risos> dessa querida tia uhum. que agora, por enquanto, 45 mil inscritos, sem contar os visitantes, vão aprender. Ah, então aí. já não é mais segredo, né? Não é mais segredo. Mas, pra nós que estamos aprendendo, Meu Deus do céu, é uma novidade tremenda. Então. Dá pra entender por porquê que a gente não, aceita, não acertava pão de queijo, né, velho? Tentar fazer um, ficar um negócio emborrachado, pesado, sem jeito. Então, e agora eu tô fazendo isso aqui, ó. A mãe usa colher de pau porque é mais prático. Eu tô usando porque. É, fica pesada, a massa Ela é pesada. Ela vai pesar. Então, eu tô usando a colher de pau. Mas, na verdade, porque ele tá bem quente ainda, mas a hora que. Que ele deu uma mornada? Que ele mornar, aí eu posso fazer isso aqui com a mão. Uhum. Aí eu vou sovar bem ele. Bom pessoal, como eu já sei, porque eu tenho um canal no YouTube, não é de hoje, quando ela fala com a mão, já... eu não sei nem falar mais tá lavada a mão dela, né? Eu acho até. Eu acho até meio ridículo a pessoa falar assim, Ih, fazendo com a mão sem luva? Não, já lavou. Então... Não existe mão mais limpa que as, as mãos de mulheres. É. Cozinheiros. toda hora. É incrível como tem gente que acha pelo em... em ovo. Pois é, meus queridos. Então eu tô aqui na casa da irmã Raquel. Numa manhã agradabilíssima de domingo. Já vou aproveitar... Oh, perdão, gente. Eu tô tão imbuído. Tô achando que é de manhã de café. É à tarde. É, já passou do meio-dia, né? E o que acontece, já quero aproveitar Mandar um abraço bem carinhoso Para aqueles que nos acompanham Dizer o seguinte Que muitas pessoas têm entrado no canal E têm gostado da mudança do nome Que era antes canal do Cícero Ferreira Mas agora é canal do Cícero e Madalena Graças a uma querida inscrita Que nós temos no canal Que eu vou pedir para vocês também entrarem lá e se inscrever no canal dela, que chama Pedacinho do Céu, Paraná. E ela faz questão que eu falo Paraná, né, Patrícia? Então tá aqui, entra lá no canal dela, também sobre assuntos de fazenda, de cidre, de gente humilde como nós somos. na hora que a Raquel achar que deve falar alguma coisa, você fala, né? Ah, sim, a massa tá quase no ponto, ó. Ela tá bem... Gente, não tá fazendo sorvete não, tá? É. Ó, como parece massa de sorvete. Parece. Ela tem que ficar mais homogênea, é isso? Isso, ela tem que ficar bem homogênea. E aí, no caso aqui agora. E mãe, eu tô vendo que é no braço mesmo, né? É no braço. Não tem, tem nada de batedeira força. aí não, né? Tem que ter força. Aí você vai deixar essa massa aqui esfriar. Quando ela estiver fria, você coloca os ovos. E o, e o queijo, Tá pronta a massa. Eu vi que realmente ela ficou tão homogênea que ela virou um, uma massa pesada, né? Pesada, ela é pesada. E ainda não tem o queijo ainda aí dentro, né irmã? Não, o queijo é o último. O queijo é o, a cereja do bolo? É a cereja do bolo. Daí o nome, né? Pão de queijo. Pão de queijo. Se não, não seria pão de queijo. Pessoal, deixa de eu queijo. mostrar a Madalena aqui um pouquinho, ó. Tem gente que fala assim, ah se quando você faz um vídeo que a Madalena não aparece. Hum, olha aí, não achei. tem muita graça. E gente, eu vou, vou começar a ficar com tá ciúme aqui, Vou ó. começar a ficar com ciúme, hein? Ah, sim, deixa eu aproveitar. Olha a visão que a Raquel tem quando ela acorda. Tá certo que tem um pouco de cidade, mas olha a visão, gente. Vou fazer questão de mostrar pra vocês, ó. Ó, que coisa mais linda do mundo ó Isso porque tá tempo de chuva também viu Então a visão que ela tem é essa Ela mora na cidade Mas impressionante a beleza da cozinha Olha dela um pé de limão. Dá uma olhada aqui Olha que coisa linda Bem humilde, muito bem feito Charmosíssima Olha aquele armário ó E se ela quiser pegar um limão Só esticar, limão não, laranja né Laranja ou limão? É limão Dá só esse cadinho aqui ó pronto é, é só esticar aqui, ó. tá ali Pega ó o tempero para salada é ó. benção né é uma benção então aí agora a massa tá pronta e nós vamos só esperar ela esfriar para finalizar Aqui Agora já esfriou Só que hoje eu vou mudar Isso aqui varia um pouquinho gente Então a massa, eu tô vendo que ela tá um pouquinho mole Então o que, que eu vou fazer? Ao invés de pôr dois ovos eu coloco um só Quando você vê que a massa tá mais mais firminha Você põe dois Se ela tiver mais mole você coloca um outro Aí, tá aqui o ovinho Você coloca ele Quebra em uma vasilha separada, né? Então, que é um risco. Vou tirar aqui um peixe de Por que as pessoas tiram isso aí, mané? É uma. Atrapalha em alguma coisa? Porque não, eu vejo muito eu acho tirar. Não, atrapalha em nada, mas a gente. Mas é mais uma questão de... de. Não é nem higiênico que eu ia falar. É mais uma questão de quê? <risos> eu, eu não sei se a palavra nojo seria o correto, mas vou falar. É. Será que seria isso? Que até eu também faço isso. Então. Eu também tiro. que eu gosto muito de fazer gemada, né? Ah. Aí eu pego tiro essa. essa. Eu não sei mais chama isso aí, esse negocinho branco? É, não, não, não sei. não, eu não sei como que chama. Aí olha como é que muda. Já começa a endurecer. Não, ela dá uma outra consistência, o que vai dar uma firmadinha na massa, agora que vai envelhecer um pouquinho, o queijo Mas ele muda a cor, tá vendo? Eu é, já ver. vai pegar a gema, né? Isso, o ovo e é a caipira, a massa tava bem branquinha, hoje já tá mudando a cor. porque aliás, fica muito bonito, né? Isso, fica mais bonito. E saboroso, né? Uhum. Que saboroso. Aí é que é importante esperar a massa esfriar, para colocar o ovo pelo seguinte você coloca o ovo na massa quente o ovo vai cozinhar é por isso que a gente espera esfriar é e tem uma loja grande mesmo ele vai cozinhar mesmo vai cozinhar então a gente põe na bom enquanto isso o forno está aquecendo é né Uhum. Um prato bem cheio Bom, esse aqui. é um prato, aquele, prato fundo, gente é, né? Um prato de louça fundo Aí você vai misturar o queijo aqui. E agora ele já tá pronto Para assar É, é o que eu tava falando Naquela hora eu me pergunto como que uma pessoa chega numa receita tão maravilhosa dessa? Por isso que eu sempre disse, eu posso até estar errado. Porque eu não posso também dizer que o pão mineiro de queijo é o pão mais gostoso que tem, não é. Isso aí se é feito no sul, no, no, no norte, onde quer que seja, vai ficar é, gostoso da mesma forma. Basta saber fazer, né? Seguindo os ingredientes certinho. É que me, é, parece que menos ficou assim já com aquele que, aquele né? Aquele que de, de pão queijo. Aquele que de queijo, <risos> é quê então, de queijo, aquele tá... pê de pão. Tá do jeito pão, certo? Pão de queijo. Tá, a massa tá pronta agora. Aí agora é só colocar na forma e pronto por passar. Vou pegar uma colher linda, um pouquinho. Aí, então você não faz bolinha, você faz de colher? Não, eu faço de colher. Ah, sim. A bolinha ela, tem que ser quando está mais, mais durinho. Mais durinho. Bom, agora vamos para a etapa de colocar a massa na forma. Isso, agora nós vamos colocar a massa na forma certo? Eu uso duas colheres. Eu acho que, que nem é o... o Bolinho de chuva nem passa chuva. Duas é colheres. A... É uma pergunta que eu não sei nem se tem sentido, mas é bom perguntar. Uhum. Pode ser também na forma de alumínio? Pode, pode, pode sim. ele dá uma crescida aí, ele cresce bastante. Ah, ou seja, vai ter a distância de um para o outro, então tem Isso, que ser considerado. Eu deixo, né? eu deixo uma distância porque ele vai crescer. Então, vão, nessa forma, cabem oito. Uhum, oito. Eu tô deixando um, um espacinho bom ali, porque vamos ver o tanto que ele vai crescer. Mas aí você pode colocar uma forma maior, vai depender do espaço que você tem no seu forno. Pode pôr uma forma maior, pra assar mais plantinha. Aí a gente leva o forno. O forno tá aqui, aquecido. Que aumentou agora, né? 80, agora eu coloquei 200 graus. E agora eu só esperar ele Quanto tempo, mais ou menos? Então, vamos marcar o tempo pra a gente saber certinho. Celular? Vamos contar o tempo a partir de agora, tá? Bom, meus queridos amigos, agora depois de quase 40 minutos, ela então vai abrir o forno e vamos ver o isso. resultado dessa benção que ela fez ali. Que delícia! Bom, já dá para ter uma bela noção do que está vindo aí, né? Olha, gente. Encham a boca d'água, porque a minha já está ficando cheia d'água também. Eis aí os pães de queijo da irmã Raquel. Da irmã Raquel. Vou até mostrar mais de pertinho para vocês verem. Madalena, aprendeu a fazer pão de queijo hoje? <risos> Se vou fazer, não sei. Mas eu aprendi. Então, aí, esse pão de queijo, ele cresceu. Até ele poderia ter crescido mais, mas hoje o dia tá meio lobado e aí ele não cresce tanto. Mas aí, ó, é aquele pãozinho de queijo que você. Se... Tá bem quente, né? Tá bem crocante, bem quentinho, ó. Ele fica. Gente um do assim céu. Por dentro. Aí, olha. Delícia. outros Bem queijinho, tem bastante queijo. Mas cremosinho né? Cremosinho por dentro. Os outros já comeram pão de queijo? Bem bem queijo. Não. Pão de queijo? Não. não, ainda não. Não, nós ainda vamos comer pão de queijo. Bom, agora que nós tivemos o privilégio dos pães prontos, né? Então agora ela fez um café pra nós aqui. Aquele pão de queijo ali, começado, é meu. A Madalena tá comendo o pão de queijo, queijo de dela pãozinho. aqui. só tá uma delícia. E vou apresentar para vocês a nossa querida irmã em Cristo também. A mamãe da irmã Raquel. Qual o nome da irmã mesmo? Diolice. Diolice. E a irmã Raquel muito prestativa, gente. Está preparando mais um cafezinho ali para Madalena. A Madalena não toma café, como vocês sabem. Mas a Madalena hoje resolveu tomar um café. Olha que gostoso. Vai ficar uma cafezeira, é isso, Madalena? Que nem eu, porque cafeteiro não pode ser, né? Aí nós já comemos aqui, eu lembrei Que às vezes vocês falam assim Ah, mas vocês não, não filmaram vocês comendo Aí já sobrou só esse, ó Aí a irmã tá comendo também ali, ó Mas tá assando mais E tá assando mais lá Muito bom. Não, ficou fantástico, mano. ficou muito bom mesmo E não é, não é assim, gente pra... Uma coisa que eu gostaria que meus inscritos soubessem É que eu não sou manufaturado Se não ficar bom, eu fico caladinho, calo minha boca Mas se ficar bom, eu elogio e ficou mais do que bom Agora a mamãe dela vai tomar um café também E Madalena continua comendo um pãozinho de queijo Olha que gostoso que está isso aqui Agora eu vou tomar meu café e comer meu pão de queijo Que beleza Bom, então aqui ficam os nossos agradecimentos Irmã Raquel Por a senhora nos ter dado essa graça De nos ter ensinado a fazer o pão de queijo eu vou depois comprar os ingredientes para minha querida fazer lá em casa e a gente ter como sempre oferecer algo de, diferente, né, bem, para os nossos uhum. queridos que vão nos visitar. Tá bom? Então, muito tá obrigado. Bom, ó, foi um prazer ensinar vocês a fazer pão de queijo. Dá um tchauzinho pro pessoal. E eu espero que dê certo. Vai dar certo. E tchauzinho. E gente, tá gente então estamos finalizando esse vídeo com muito carinho, agradecendo mais uma vez. Tá bom? Um abraço. Fique com Deus. Comentem, compartilhem, dê seu like, se inscreva no canal. Até mais, gente.